Colocar, a gente... E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo E hoje é um vídeo especial Onde a semana passada Eu fiz 18 anos e digamos que agora Eu posso legalmente eu não beber, mas né? E aí eu pensei <risos> Qual o melhor jeito de entrar nessa Nessa Primeiro, vida <risos> é, não, Morrendo não, não, Com a merda da 51, que é uma das piores E aí a gente vai fazer um shot Cada um E vai morrer Coloque que? para nós. O que tem de ser eu. Porque você Sei tá aí. com a tacinha chique. É muito ruim esse negócio, velho. É Minha alma saiu e voltou. Não tem que fazer barman. Joga assim o negócio para cima. Mano. Pode fazer é flambado. Eu pode fazer um flambado se você quiser. A gente vai fazer um de flambado. Eu tô sem nada no estômago, velho. Né? Ah, vai ser daqui a pouco. <risos> Não, filha, vai achar até a boca também. Só tá assim, a sua tacinha menor, filha tá da, da puta. meu Deus. Eu quero. Tô... Eu a é que tá por... a fazer um molotov? Morreu. <risos> <risos> Jesus! <risos> eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, calma aí, calma aí! Calma aí. Eu não vou a Nossa tio! É ruim, né, mano? Botei engola então! Não é um mano! É, mano! Ixiambas! Olha o coração que é até forte, velho! <risos> A sua atitude acelera, velho. Ai, vamos lá. Ai, tá. mano, tá ficando me queimando aqui dentro. Eu me senti tua chamada do último filme, né? Eu tô comendo. Nossa. Saiu. Não me queima, velho. Coisa de si. Ele vai abrir seu pulmão e eles começam a se Gente, eu tô, tô em chão. chamas. Tô... <risos> o o Lu acabou de falar uma... do mar. É, eu tô. Ó, tô... puro isso aqui, velho. Fica aqui assim queimando. Aí ó, tava com frio. Eu, eu oh, eu ó, Meu Deus. Tava com frio, não tô mais lá. Caralho, velho, sério. Mano. Nossa senhora. Tô <risos> contestando o é a meia hora aqui depois. Que... Ai, nossa, eu que fazer um desafio. Eu não mim, <risos> a eu uma vez. Mais. Bom, gente, então foi isso. Espero que você tenha gostado. A gente bebeu essa merda aqui. Sério, não faz isso. É muito forte. É ruim. a gente a, a, a, Tipo assim, era, no começo a ideia era tomar algo normal, só que né, eu fui. Isso na uma bosta da 51. Espero que vocês tenham gostado. Deem like favorito, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Se você gostou, marca lá no Face seus amigos que são cachaceiros, né? Tá certo isso. É. é que.. Foi divertido. E até o próximo vídeo, gente. Não foi, não. Então pessoal. Falou. Não. Concentração, gente Ih! É vai, Não me largue Mac, atravessou o chão de novo Nós temos essa porta aqui Mac!